Era a vida comunitária aqui era muito bacana. A nossa comunidade era cheia, alegre, cheia de vida e éramos uma grande família. Agora somos 20, 20 famílias, né? uma vila, realmente é uma vila. Mas eu acredito que com o longo do tempo nós vamos nos adaptando. É tudo muito novo ainda, né? Porque o Parque Olímpico poderia ter sido construído ali. Não é o Parque Olímpico, e sim a organização. O comitê com os nossos governantes que não souberam é, administrar essa situação e que eu acho que temos que ter mais diálogo sobre isso. As casas elas foram entregues com muita pressa, então é. Trabalho de portas, a parte de revestimento, parte do, do saneamento básico. Se vocês analisarem o local, o local está abaixo de, do nível normal das, das outras construções. Então nós estamos a ponto de é, surpreendidos com o fenômeno natural, entre aspas, né? porque tem um lago Camurim que está quase se rompendo uma barragem e se essa água descer, toda essa região que é uma piscina praticamente, se vocês analisarem, Acaba sendo um fenômeno natural, mas uma oportunidade para retirarmos daqui, entendeu? Então a gente fica tensos ainda em relação a isso. E sempre foi assim, são 30 anos de batalha, né? Então, sempre foi assim. Eu acho que o COI, o Comitê Olímpico, tem que se comprometer mais. Temos que criar uma lei onde as Olimpíadas passe, respeite as favelas, respeite as comunidades. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é isso. Foram muitas coisas que aconteceram para pressionar o morador. Agora eu acho que, durante pelo menos durante esses dias dos Jogos, a gente está um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, o apartheid continua. Fizeram uma passarela para que as pessoas passassem longe da Vila Autódromo. Mas a cultura e a vontade de trabalhar pelo amor, pela paz é maior. Isso aqui está lotado e a gente está muito feliz com isso. O futuro a Deus pertence, mas eu espero que ela continue sendo como ela sempre foi, acolhedora, amiga, enfim. Porque nós estamos na mesma comunidade, mas com cara diferente.